Seja bem-vindo ao Herói de hoje, eu sou o Jonathan E nesse vídeo, a gente vai estar com uma proposta diferente Porque eu tava passando pela Re-Hap E vi diferentes bonecos do Aquaman E eu pensei, caramba, eu tenho que comprar esse filme eu Já tinha visto quatro vezes o filme e eu tava louco pra comprar Então, a gente conseguiu pegar todos os bonecos Dá só uma olhada neles, todos eles E agora a gente vai abrir todos eles Qual que você quer que abra primeiro, Nicolas? Fala! Unidos ah, não, o Unido Nintendo não vale, tem que escolher um, escolhe um. A Mera, o Aquaman ou o Mesh do Oceano. A Mera, tá bom, vamos, vamos começar com a Rainha Mera, ó. Tá aqui, ó, em 3, 2, 1... Ha! Caraca, olha que maneiro, cara. Cheio de pontos de articulação, ela mexe o braço, ela mexe aqui. Cara, muito maneiro, muito realista, muito parecido com o Amber Heard. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, que boneca, que incrível. Eu só acho que podia ter aquele poder de hidrocinese dela, botar uma água com ela segurando e jogando uma água em alguém. Seria muito da hora. Eu, eu realmente gosto muito da Mera como meroína. Se você tá ligado no canal, tem até um vídeo de origem aqui no canal sobre a origem da Mera. Que você pode estar tá clicando nesse card que tá aparecendo na tua tela agora. Muito da hora, cara. Realmente eu adorei esse boneco. Muito maneiro. E agora, qual que a gente pega? Vambora. A Raia Negra com a Meio Mestre dos Oceanos. A raia Negra. O Arraia Negra. Cara, olha aí esse boneco do Arraia Negra. Olha pra esse boneco e me diz que esse não é o boneco mais legal que tu já viu na tua vida. Olha como ele é maneiro, cara. Ele parece... Sei lá, que veio daquele... Daquele desenho dos Joe Joe, cara. Que incrível. De verdade. Então, vamos de novo abrir ele em 3, 2, 1 e... Caraca, cara. Dá só uma olhada nesse Arraia Negra. Que demais. Que maneiro. Ele veio até com uma mochilinha aqui. Da... Ele veio com essa mochilinha aqui, cara. Que da hora. Tu bota aqui nas costas. Pronto. Que nem no filme. Olha só, cara. Que, que traje maneiro. Que traje interessante. Eu lembro que quando eu vi esse no cinema, eu pirei. Eu nunca pensei que o Arraia Negra ia ser tão fielmente adaptado para um filme. O Arraia Negra, a primeira vez que eu vi ele, foi no desenho do Super Amigos. Onde ele era chamado de Gafanhoto. E na minha cabeça fazia todo sentido. Hoje eu cresci e vi que um gafanhoto não vive dentro da água, então não tem como ele se chamar gafanhoto. E por muito tempo eu fiquei se chamando esse personagem de o gafanhoto, até descobrir que o nome dele na verdade era o Arraia Negra. O Arraia Negra também tem uma origem aqui no canal, que você pode estar tá conferindo clicando nesse card que tá aparecendo na tua tela agora. Que boneco legal, cara. Que maneiro. Eu só acho que eles poderiam botar algumas arminhas nesse boneco, e ia ficar muito da hora. Pelo menos eu acho, ele parece um soldadão, ficou muito maneiro. Quer saber? Falando em arma, pues segura aí um segundo, segura aí um segundo. Agora sim, dá só uma olhada como ele ficou legal com esse arpão do Max Steel, cara. Isso sim fura a pele de um Atlante. E ainda botei esse canivete aqui, que não chega nem perto de ser a arminha do filme. E eu gostaria de que fosse aquelas espadas maneironas que ele luta com o Aquaman. Ia ficar muito bonito. Mas mesmo assim, uma ótima figura, vale muito a pena. Poxa, ficou com uma riqueza de detalhe impressionante. Uma das melhores coisas é o fato que a perna dele, ele é todo articulado. Ele pode chegar assim e dar um... Um, um espacate pra matar um Aquaman, muito legal. E se você acha que isso é uma bobeira, dá só uma olhada como que ficou o boneco do Pistoleiro, que eu comprei no desenho do Esquadrão Suicida, logo quando saiu o filme. Ele não ficou tão legal. Ele até é um boneco interessante, se você parar pra pensar. Ele tem as arminhas, ele toca aqui, gira a mão, gira a cabeça. Mas a perna dele não tem articulação. Ele não tem essa dobradura na perna. Então não importa a posição mais legal que você pegue. para ele, ele sempre fica parecendo um bobalhão que tá com a perna toda travada. Já esse boneco do Arraia Negra realmente ficou muito da hora. Dá só uma olhada nisso. Olha que boneco interessante. Eu realmente... Adorei. Adorei esse boneco do Arraia Negra. Mas agora é o momento de chegarmos para o nosso próximo boneco. E aí, Nicolas, qual boneco que você quer que a gente pegue agora? O Arraia Negra ou o Aquaman? Arraia Negra. O Mestre dos Oceanos ou o Aquaman? Mestre dos Oceanos. Então vamos pegar o Mestre dos Oceanos. 3, 2... E voltamos com ele. O boneco do Mestre dos Oceanos. Olha que legal, olha essa riqueza de detalhe, cara. O Mestre dos Oceanos foi um boneco que eu nunca veria ser adaptado para o cinema, porque realmente, eu acho a roupinha do Mestre dos Oceanos muito carnavalesca, ela é roxa, ela é cinza. Eu achava que não ia ficar tão maneiro no cinema. E aí lendo os 952 do Aquaman, eu falei: "Caramba, ia ficar muito legal que isso fosse adaptado". E caramba, o James Wan fez um trabalho fantástico. Olha que incrível esse boneco do Mestre dos Oceanos. Vamos abrir esse boneco em 3, 2, 1 e Tchau, moleque! Olha que demais! Olha a articulação, olha o braço, cara. Olha a riqueza de detalhe, todo cromado. Parece que ele veio direto de uma batalha. E outra coisa muito interessante é a capa, cara. Eu, pelo menos, achei essa capa muito legal. O que que você achou, Nicolas? Eu achei essa capa muito maneira, cara. Um dos poucos bonecos de 30 cm que eu conheço que teve essa capa foi esse boneco do Superman. Só que eu já tenho esse boneco do Superman há anos. E eu nunca tinha visto um outro boneco assim com a capa. Ficou muito da hora. Realmente deu uma imponência maneira dele de príncipe. Mas também não gostei do fato dele não ter nenhum equipamento. E nisso a gente arruma agora em 3, 2, 1, dá uma olhada. Caraca, que demais. Agora ele ficou maneiro, hein? Agora ele ficou imponente com todos esses itens. Nossa, ficou muito legal. Eu peguei essa espada aqui do bonequinho que eu tenho no top, porque eu não tenho um tridente sobrando e eu acho que ficou muito maneiro, cara agora ele ficou com aspecto mais legal ainda ainda peguei essas manoplas do Thanos mentira peguei essa manopla na verdade do Max Hill e eu achei que ficou muito irado agora eu acho que realmente ele pode chegar e falar que eu vou matar o Aguaman esse capacete dele é muito legal, o boneco é todo articulado Realmente adorei, foi uma excelente compra. E é claro que essa capa aqui dá um charme nele, eu adoro quando os personagens, os meus bonecos, vêm com uma capa, porque é muito difícil ver um boneco com uma capa hoje em dia, né? Eita! Mano, era isso? Ah tá, esse daqui também tem capa. É, mas... Eu acho que ele não aguenta, sei lá, 10 minutos de soco com o Mestre do Oceano. Sei lá... Ele é o Batman! Ele é o Batman! Pô, mas desse tamanho eu acho difícil. Ele então. já fez o Superman sangrar. Ele fez o Kryptoniano sangrar. Pô, mas mesmo assim. <risos> vamos é lá. Vamos lá. Agora a gente vai abrir então o Aquaman. Ficou muito legal. Eu achei que foi um maneiro com essa espada. O que que você achou? Demais. Eu achei que ficou demais, cara. Vou até botar ele aqui. Que esse boneco vai ficar na minha cabeceira para quando eu for dormir poder afastar o bicho papão. Ficou muito legal. Adorei. Adorei. Então vamos agora para ele o Aquaman. Dá só uma olhada. Moleque, pensa num boneco badass. Tô aqui agora segurando o Jesus dos mares. Vai me dizer que esse boneco não é a cara é de Jesus Cristo. Que demais. Só falta agora ele andar sobre água. É, tá aí uma coisa que o Akamei não faz. Ficou sobrando. Mas voltando, cara, eu achei muito maneiro esse boneco. A riqueza de detalhe na roupa. Eu achei que eu nunca ia ver uma roupa tão fielmente adaptada. Do Aquaman, porque o Aquaman tem uma roupa, se a gente for falar a verdade, até um pouco ridícula. Sei lá, o Aquaman não botava toda essa imponência no passado, e acho que as pessoas sempre zoavam ele. Mas olha o Jason Momoa como o Aquaman, olha como ficou interessante. Quer saber? Bora abrir logo esse boneco em 3, 2, 1 e... Oh, oh, oh. Caramba, cara, dá uma olhada como esse boneco... É incrível, dá até pra fazer aquela pose lá que ele tava no tridente lá no filme, quando ele derrota o Orm. Que demais! Eu quero ver o Arraia Negra realmente cair contra ele em 5 minutos de soco. Ah, eu vou te derrotar, com... Arraia ah, Negra. Ele... Não, você não vai, Arraia Vou chamar o seu irmão e te dar um pau. Pode vir, traga todo mundo. É, vamos ver. Tá, deixa o um minuto Sessão da Tarde Infantil pra trás. E dá uma olhada nessa riqueza de detalhe, que boneco interessantíssimo, cara. E eu adorei. Mas mais uma vez eu acho que eles poderiam ter botado pelo menos o tridente no boneco, ia ficar muito legal. Eu sei que eles não botam porque esses bonecos eles fazem sem pecinha pequena, pra você poder dar pro seu filhinho e ele não engolir. Mas eu acho que seria muito legal se botassem o tridente. E me desculpe pelo que eu vou fazer agora Marvel e fãs da Marvel de todo o Brasil, porque eu vou pegar o tridente do Namor. E vou colocar no Aquaman, cara. Olha como fica maneiro. O tridente do Aquaman no Aquaman. Olha o tridente do Namor no Aquaman. Olha que demais. Realmente ele parece agora o Rei dos Mares. <risos> Ai, você tá me tirando? Tá me tirando? <risos> e você, tá preparada para o Poderoso Arraia Negra? Com certeza. Ficou muito demais. A riqueza de detalhe, como eles conseguiram fazer... Uma roupa que parece uma armadura. Eu realmente gostei bastante. E você? O que, que você achou desses bonequinhos do Aquaman? Se você gostou desses vídeos de unboxing, dá uma olhada no nosso vídeo de unboxing do boneco do Namor Marvel Legends. Que eu tenho certeza, eu tenho certeza que você vai adorar. Pra mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal. E se torne você também um herói de hoje. E esse que Oh yeah, moleque.